A gente foi para a e viu uma pousada lá com o nome Notepink. É um nome interessante, porque lá tinha muito notepink. E o que está bem voltado mesmo para o histórico local é a questão da canela preta. Né? Porque quando o Novo se estabeleceu aqui, foi justamente para cortar a canela preta. que tinha abundância A iniciativa de gerar renda com a abundância da madeira no local motivou a vida dos antepassados e, aqui, obviamente, construído o seu físico. Quando a energia elétrica chegou na região, foram empregadas novas máquinas. Ainda com a força da água, movendo se as turbinas hidráulicas, que é, até hoje é o sistema que faz ela trabalhar. A estrada de Dona Francisca passava bem pelo centro da propriedade e ainda há traços preservados que podem ser observados. Há, ah, entre eles, resquícios de uma antiga ponte construída aqui na época em que as madeiras ainda davam suporte para as pessoas passarem de um lado ao outro. hoje é o ecoturismo, o turismo de aventura, que não dizia o turismo cultural, né? Em função de toda essa história da Estrada Dona Francisca que corta a propriedade, é, da serraria, são poucas serrarias é, nesses moldes preservados hoje, né? Então, como a gente está localizado entre Campo Alegre e Joinville, a nossa história está tanto ligada a Joinville quanto ao Planalto. No sentido figurado, há quem diga que minha casa está aberta porque nela não há travelas. Nesse mesmo sentido, convido a todos para conhecerem. Bom, eu sempre composto um de vida, né? Preservar a história dos meus antepassados, a luta deles para chegar até aqui. Então eu quero mostrar isso para o mostrar a história, mostrar a natureza, mostrar a beleza que esse local tem. Eu gostaria que todos desfrutassem disso, de não apenas nós. <música> Oh,